Estamos de volta aqui na VECOMER, mas desta vez não temos o, o, o conteúdo com o GT. dá a lá pessoal, o pessoal já gosta de talvez. ouvir. Olá, <risos> bem, não? Hoje viemos aqui com o quê? Viemos uh, tratar do nosso Corsa GSI. Como vocês viram há uns vídeos anteriores, a Max Binnigrods mandou-nos aqui estas bielas forjadas para aplicarmos no GSI, mas uh, não, é só, não é só chegar e montar, temos aqui um trabalhinho à parte disso foi o que a gente veio aqui fazer à, à back-home. Agora, explica aí o que é que temos que fazer nos pistões para conseguirmos enfiar as então, bielas. É assim, originalmente, isto, a biela é cravada no cavalhão portanto, e não sai, portanto, se a gente tentar pôr ela não entra, okay? Ela vinha aqui presa. Cravada mesmo. Vinha cravada, portanto, quando nós, normalmente, num carro normal, quando a gente mexe a biela, a biela mexe só sobre o cavilhão. Okay. Então, neste caso, quando nós mexemos, originalmente, a biela mexe, agarrada ao cabelhão, e o cabelhão okay. roda sobre o pistão. Okay? Qual é a necessidade que há de, de, de alterar, ou o que é, que é necessário fazer para conseguirmos pôr isto a trabalhar bem? Temos que descravar, portanto, já foi um processo, já foi feito, foi uh, retirado o cabelhão da, da biela, e neste caso, as bielas forjadas todas trabalham em bronze, portanto, trabalham direto, como eu estava a dizer que é normal, portanto, ela, se vocês virem, trabalha solta agora já está soltinho, sim okay, e não presa uh, e portanto há a necessidade de fazer esta alteração para que isto ou seja isto não isto era preso e o que agarrava uh, o que impedia a cavilha de sair daqui era o facto de estar presa na biela, o que é que nós temos que fazer temos que abrir uma caixa de freios aqui okay, os freios que tu compraste não é temos... deixando só fazer uma um partezinho, estes freizinhos que a gente vai aplicar nestes botões foi o amigo arrepiado pedi-lhe num dia à tarde do outro dia chegaram para a gente tentar despachar o Corsa, arrepiado, obrigadão, tentar despachar o Corsa o mais rápido possível, freizinhos de, do, do arrepiado. Pronto, Continua lá, o que vamos dizer? que vamos fazer? Tivemos que abrir esta caixa de freio, que não existia, ok? Daqui já tem o freio posto, para então impedir que depois a cavilha saia fora. Saia fora, o tranco, é uma tranca, um género de é tranca, não é? Exatamente. Pois vai trabalhar toda solta. Agora, quando, quando aqui o nosso uh, colaborador João Farinha uh, montar o as velas vai ficar o resultado final, depois podes filmar, isto fica tudo a trabalhar solto, bem não como de origem, e portanto tem que haver estas trancazinhas é um processo mais ou menos simples, mas ao mesmo tempo é muito meticuloso, porque Sim. a caixa do freio tem que ficar à medida certa, o freio não pode ficar completamente enterrado, é tem que normal. estar tudo na medida, não pode falhar um milímetro, um muito pois, Agora, o João vai montar um Aqui o amigo João, o amigo João já é conhecido, olá! Oh, aqui... O amigo João já é conhecido, amigo João, saímos de um fio, vamos para um Opel. Exatamente, o segredo disto tudo é um bocadinho de óleo também, para isto para... para redar tudo, para redar tudo Este não está a vamos pôr Vamos pôr aqui o freizinho, que é o tal travamento que não vem da origem Não, teve que ser feito Que é a própria cabelha que faz força na viela Aqui vai ser ao contrário O pistão a cabelha vai ficar presa no pistão, isto aqui é um vídeo mais complicado, mas vai se conseguir pôr. Está justo, é virgem, essa é virgem. foi todo rodinho, limpinho, sim, sim. não é? Para, para que depois não haja prisão nenhuma no segmento novo. Do... Sim, já temos o A segmento está limpa, originalmente quando trouxeste vinha com carvão. Sim, estava toda preta. Foi descarbonizado para depois não haver nenhuma prisão no segmento. Que espetáculo. Pronto, já pus ali o freio na caixa do, do, do, do pistão, cavilhazinho um bocadinho de óleo, para facilitar aqui a entrada, para escorregar, exatamente, agora vamos modificar aqui também o casquete da viela, isto convém ser tempo de óleo, nunca seco, senão as primeiras voltas isto calou -se a agarrar. fica ficam um com medo e já não querem mais, pronto, isto leva ali <risos> e pronto, ficou aqui levezinho, como vê o pistão está secado, e é a viela, a roda aqui no cavilhão e não contrário, o cavilhão a rodar no rolar do pistão. Exato. Pronto, agora, para que o freio do outro lado e acessivamente, a operação feita igual em todos. A título de curiosidade. Eu aqui, mais um amigo de varanda, fomos pesar as, as bielas, que eu já sei que nos comentários vão dizer é pá, vais meter bielas, na volta são mais pesadas e o carro ainda vai ficar pior. Matámos os dois a curiosidade e o peso é exatamente o mesmo. Eu pensei que fosse mais pesado. Também eu? Aliás, a moto e... oh, é chamada, tive, conseguir comparar assim, olhe lá a diferença de uma e de outra. Não é? Esta parece que anda no ginásio. Mas a nível de, de peso... E 443 e... gramas as duas, tal e qual, não falhou rigorosamente nada, portanto em termos de peso a rodar Vai ser o mesmo. Não, até vai ficar mais leve porque agora cortámos o cavlão, esqueci Sim. Esqueci-me de ferir Ah, ok, eu disse que Uma que... das coisas que, que é necessário também fazer, ainda bem que falaste nisso agora lembrei me é que o cavalhão originalmente chegava Vem aqui à ponta. ponta e aqui igualmente. Ah, okay. então, para termos espaço para fazer o freio tivemos que cortar o cavilhão portanto até vai ficar é mais leve vai e ficar não, é mais não leve. É igual. É caralho, temos mais rotação. Sejo <risos> João, já, já temos um? Já temos um. geralmente. e está. <risos> É, assim. é espetáculo! Não, não é segredo nenhum, mas pronto, está feito, é assim. Tem posição de montagem, tem então, que cuidar. Exatamente. Quando, quando fizerem o processo, cuidado que o, o pistão na viela tem posição de montagem, ou seja, o João montou isto na posição que estava antes, a nível aqui das, das unhas, ok? Tem que ficar na mesma posição para a unha. o pistão, Ok. desculpe a unha neste caso, e geralmente a quase todos, uhum. a unha da viela fica sempre virada, para o lado do, do escape. Ok. Top! Estão a ver? Estão. Tem uma formação de bola. De bola. Conteúdo de bola. Agora é só fazer o mesmo processo nos outros, não é? É mais do, do, do mesmo. Top! Varanda, mais uma vez. Obrigado, obrigado, sou João. É ainda mais. Isto agora, mais uma vez no YouTube, <risos> ninguém o para agora. É, sim, ah, obrigado, Obrigado a esta malda, sempre disponível aqui para ajudar o conteúdo do, do canal. Já fizemos um ponto GT, fizemos outro ponto GT e agora estamos aqui a fazer uns toquezinhos no nosso Corsa GSI que agora vai lá para o rosa, para fechar tudo e pomos o, o abandonado. Este Corsa apanhámos o abandonadíssimo, abandonadíssimo e vai voltar à vida. Vá, fique por aí. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Subscrevam as redes aqui da Vecoma e as minhas, se quiserem. As deles têm que subscrever. As minhas, é só se quiserem. Um grande abraço e um grande gás. Obrigado.